Fala aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Facchini e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um projeto que quer trazer mais privacidade e anonimato nas transações da Blockchain. Não é um projeto novo, mas na minha opinião ele está subavaliado no momento e eu vejo um potencial de crescimento de 10 até 20 vezes na próxima jornada, na próxima pernada de alta que esse projeto tiver. Eu dei uma olhada aqui no YouTube Brasil e não tem ninguém falando disso. Então, se você não assistir esse vídeo até o final, você não vai entender sobre esse projeto e pode perder uma baita oportunidade de investimento. Vai ficar investindo em porcaria por aí, perdendo seu dinheiro, ou vai investir em coisa séria para ganhar bastante? Então, fica comigo até o final e vamos ver o que, que acontece. Então, dando uma olhada aqui no projeto, chama Suterius, vamos chamar do token dele que é Suter mesmo, que é mais fácil. Ele é um projeto que está bastante focado ali na, na parte oriental do mundo, ele ainda não tem tanta abrangência ocidental, mas isso para a gente pouco importa, o que importa é os fundamentos, e o potencial para a gente ganhar dinheiro. Só contando aqui uma historinha, não é de hoje que a privacidade é amiga da blockchain. Né? Desde os primórdios dos tempos, lá em 2008, quando começou a crise financeira, local onde o nosso amigo Satoshi Nakamoto lançou aquele paper né, falando sobre como um pagamento peer-to-peer Poderia dar mais privacidade, segurança e anonimato né, nas transações. Porém, existem algumas ressalvas. Né? Hoje, a gente tem, inclusive, governos que contratam empresas para monitorar as transações de Bitcoin de alguns indivíduos, né, que elas têm interesse. E, como, você, como vocês devem saber, se não sabem, vão saber agora, se eu quiser fazer uma transferência para você, eu preciso do seu endereço, do seu endereço Bitcoin, por exemplo. E com o seu endereço eu consigo jogar ele na blockchain e ver todas as movimentações do seu saldo, vasculhar sua vida. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer para aumentar a segurança, por exemplo, utilizar um endereço por vez, depois descartar e usar o outro, mas mesmo assim é rastreável, né? até a... Tem aqueles sites que você usa para cotar preço, se você cotou um preço específico lá, ah, 0,22 22, 22, é, satoshi, se você usar aquele e naquele momento teve uma transferência de compra ou venda ou, ou uma transferência mesmo na blockchain, o site já consegue linkar que você é um provável dono daquele endereço, então é complicado o anonimato na rede blockchain, porque ela justamente foi feita para ser transparente e de auditoria pública. Então, quando a gente fala de anonimato, ele é diferente do que se pensa. Esse projeto, ele está aqui já há um tempo tentando solucionar isso. Então, quando a gente olha a história dele, ele começou o, esse projeto, na verdade, com o código criptográfico da moeda hoje que chama Zcash. Que é a de número 66 aqui no CoinMarkup, que tem 14 bilhões de dólares de valor de mercado já, certo? E esse código criptográfico Zcash, ele foi aprimorado pelo CTO aqui do projeto, o doutor Yang Lin, desculpe a pronúncia, mas eu acredito que seja assim: Yang Lin, ele aprimorou esse código criptográfico. E aí ele até adicionou uma nomenclatura no código que hoje chama ZK com Snark. Esse é o código criptográfico que está por trás desse projeto. Eu vou te explicar bem simples o que, que ele faz. Então, olha para mim aqui na webcam. Deixa a tela do, do gráfico de lado aqui. Olha para mim que eu vou te explicar com as mãos. Vamos supor, você quer transferir aqui dinheiro, Bitcoin, para o seu amigo. Deixa eu ver se eu estou... Tô com a minha mão na tela certinho tá aqui as duas mãos tá aqui então você tá aqui você quer transferir para o seu amigo você pega o endereço do seu amigo e transfere o que que aconteceu ele sabe o seu endereço você sabe o dele vocês conseguem vasculhar na blockchain para entender a vida um do outro e qualquer um que olhar essa transferência vai achar isso as mesmas coisas vai conseguir vasculhar a vida financeira de vocês caso vocês não tenham utilizado um endereço específico para isso, ou se tiverem também dá para fazer essa, essa monitoração esse protocolo ele trabalha numa segunda camada da blockchain, então a segunda camada está aqui e vocês blockchain número 1 um está aqui, você vai transferir para o seu amigo esse protocolo vem pega o dinheiro aqui, põe para a segunda camada, faz toda a movimentação em relação a criptografia, mistura tudo e joga aqui para o seu amigo a, o dinheiro que você Quis transferir para ele Viu que não teve nenhuma conexão Direta entre você e o seu amigo Ou seja, nem você Nem ele terão acesso Aos endereços públicos um do outro Os endereços de interesse um do outro E quem por acaso For ali na segunda camada Tentar vasculhar para ver de onde veio Para onde foi, também não vai conseguir Porque está criptografado Legal? Então acho que vocês conseguiram entender Foi uma explicação bem Meia boca de como funciona o processo criptográfico em segunda camada numa blockchain, mas nós estamos aqui para ganhar dinheiro investindo, né? Não sendo desenvolvedores de software blockchain. Então fica comigo. O que, que vai acontecer com esse projeto agora? Eles estão lançando, é relançando, na verdade, as ferramentas. É um projeto que tá desde 2018. É, deixa eu só. Por aqui o preço certinho para vocês entenderem o que está que acontecendo. Né? Que até agora eu não, não movimentei essa tela. Ó. O projeto foi lançado a 30 centavos de. Eu estou em real. 30 centavos de real e está agora a 3 centavos. No último mês, essa cripto cresceu 40%, né? apesar de para a gente aqui parecer um mar vermelho. Para quem entrou no mês passado, já cresceu 40% ela está totalmente esquecida aqui, principalmente no Brasil, ninguém está falando dela. Eu estou mostrando em primeira mão aqui para vocês. Essa essa cripto, ela tem um diferencial, porque você pode falar assim, ah, Fábio, mas não tem nenhum concorrente, ninguém faz isso. Faz, tem algumas outras empresas, praticamente três outras empresas que fazem coisas parecidas com o que essa faz. E essas outras três empresas, elas estão avaliadas em, no mínimo, um bilhão e no máximo quase 3 bilhões. Então, por mera comparação de benchmark, se essa cripto aqui entrar na pernada de alta das, das, dos tokens, dos projetos, dos protocolos que envolvem anonimato, privacidade na rede blockchain, ela tem um potencial de multiplicar de 10, 20 até 30 vezes eu ficaria ali no 10, de 10 a 20, né? como ela seria a primeira pernada. Mas é algo surreal de você pensar que ela está com esse preço. E aí eu fui tentar entender um pouco. Eu vi que quem está por trás desses projetos são pessoas muito influentes lá na, no Oriente, na Ásia, no Oriente não, desculpa, na Ásia principalmente. Lá no começo do vídeo eu tinha falado do Oriente também, então eu estou me corrigindo. A Ásia, elas são bastante influentes certo Então, para eles, eu acredito que, pelo que eu vejo no Twitter, vejo no grupo do Telegram, que eu pude acompanhar recentemente, eles estão muito mais preocupados com a funcionalidade e com as conexões que eles estão fazendo do que com o preço de mercado. Isso, para eles, é algo que vai acontecer naturalmente. E eu acho isso extremamente justo, principalmente hoje, que a gente vê que a galera quer comprar... É, Doge Elon Musk Super Advanced Plus Por 0,0 centavos E amanhã tem um milhão de dólares é, Infelizmente Está se criando uma cultura E Mais infelizmente ainda tem muitos canais do YouTube Que estão incentivando isso Para ganhar views Mas aqui você sabe que vai ser Só conteúdo de qualidade Se eu te trouxer alguma criptomoeda é porque ela existe no mínimo um fundamento. E se ela deixar de existir, depois a gente volta aqui e comenta o que aconteceu também. Mas eu não vou ficar jogando shitcoin para vocês, não. Então, se está aqui é porque tem algum motivo. Essa daqui específico, o que mais me chamou a atenção foram dois pontos. O primeiro é que ela tem um diferencial no protocolo de criptografia. Então, as outras utilizam protocolos de criptografia que já estão ok lá funcionando. Essa tem um protocolo que ele é diferente do, da seguinte forma: ele consegue ser menor, então ele ocupa menos espaço, menos bytes. Ah, Fábio, que tudo bem, ele é quanto quanto menor? É de 10% de 12% a 20% menor. Ah, putz, mas só isso tal faz uma diferença? Faz. Porque imagina milhões de transações, milhares de transações por segundo, 10%, 20% menor. Quer dizer, dá para colocar mais transações no mesmo bloco, na, na mesma sequência de envio, fica mais barato, mais rápido e mais fácil de processar. Então, esse diferencial, ele pesa bastante. Tanto que é um dos diferenciais que a empresa mais é, anuncia, mas deixa em destaque. Um outro diferencial também são os parceiros deles. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o site deles, porque se eu for falar todos aqui, vocês vão... Até ficar malucos. Deixa eu ir direto aqui para a parte dos parceiros. Depois a gente dá um overview aqui geral. Beleza? Então vocês estão vendo aqui os parceiros de ecossistema deles. E eu vou falar. Porque aqui não tem o um nome. Caso vocês não conheçam pela, pelo ícone. Né? Então tem a Shylink, Waves, IOST, New, Nair, Ren, Ontu, Gravity, Smart BHC, Theta, Liver, Harmony. Aeron, Polygon, Arpachan, Standard Tokenation Protocol e a Phantom. Então hoje são esses parceiros de, de ecossistema. E eles têm algo muito interessante aqui, porque, por exemplo, aqui vocês estão vendo o que o CEO da Teta, da Aeron e da Wave falaram. Então essas, essas criptos, essas três criptos aqui, elas são extremamente importantes no, no meio criptográfico e, por exemplo, o CEO da Errand, ele disse Acreditamos que a privacidade é fundamental, por isso estamos muito satisfeitos com a nossa cooperação com a Suteiro Sul. e o que pode trazer mais segurança a esse respeito. A colaboração com a Suteiro Sul torna o próprio Errand um protocolo de transação privado e também obtém a função de cadeia cruzada de privacidade para que os usuários possam usar a função de contrato inteligente de privacidade de Aron pagando com token Bitcoin ou Sutter como taxa de gás. Isso aqui me chamou muita atenção porque ele traz dois pontos importantíssimos que a gente pode citar aqui, primeiro ele fala contratos inteligentes, então esse protocolo aqui ele não só anonim, é, deixa anônimo e dá privacidade a transações como também a contratos inteligentes, a jogos, a investimentos de fi, toda essa todo esse ecossistema que criou-se por volta da criptomoeda esse esse protocolo ele consegue abranger para dar anonimato e segurança aí você fala ah Fábio mas tudo bem, vai, eu não me importa de ter, de ter as transferências, isso não é problema. Mas quando a gente fala de contratos inteligentes, começa a ficar um pouquinho diferente. Por exemplo, vamos imaginar que você está lá na Europa, porque eu acho que no Brasil vai demorar muito, infelizmente, né? porque o nosso governo está mais preocupado em roubar do que fazer. Vamos supor que você está lá na Europa e vai alugar um carro. E aí a empresa com a qual você vai alocar o carro, ela já trabalha com smart contracts, é, contratos inteligentes via blockchain, você entra no DApp deles, faz o cadastro, bota seus documentos, tira sua foto, põe tudo lá certinho e assina o um contrato inteligente pagando com a sua Wallet, lá com as suas criptomoedas, aí. no caso pode ser Bitcoin, pode ser qualquer outra criptomoeda, tanto faz, e chega lá no carro, desbloqueia o carro com o seu celular, vai embora. Porém, os contratos inteligentes eles também são públicos, eles estão lá na blockchain, e tem as suas informações, e não é legal, né? porque não é só apenas uma transferência, tem lá a sua informação, às vezes vai ter sua, sua foto, documento, sei lá, o que pode ter né? de informação nesses contratos inteligentes que estão armazenados lá. Esse protocolo, ele visa criptografar todas essas informações para que continuem lá, só que sem que você possa acessar isso, então está criptografado, só quem tiver as chaves para descriptografar vai conseguir. E é justamente as duas pontas. Então, esse protocolo está bem acima do que somente anonimar uma transferência. Inclusive, ele pode, e ele está sendo desenvolvido, para trabalhar na rede Bitcoin e na rede Ethereum também. Então, ele tem uma abrangência enorme, certo? Quando eu estudei mais a fundo esse case... Eu, puf, daquela, sabe aquele meme da cabeça explodindo é, como eu disse, ele está avaliado agora em 0,1 bilhão ou 140, 150 milhões de dólares é um valor muito baixo para esse projeto eu tenho certeza que na próxima pernada de alta que tivermos na, na fase, nos protocolos de privacidade ele vai sim conseguir subir no roadmap aqui. Não, eu não vou falar o roadmap agora com vocês, porque esse vídeo tá ficando longo e eu sei que vocês têm bastante coisa para fazer no dia a dia, não dá para vocês ficarem tanto tempo assim. Então, no próximo vídeo, provavelmente amanhã, eu já trago aqui, continuo falando sobre esse protocolo, vou falar do roadmap, falo um pouquinho do tokenomics, da economia do token e mostro como comprar ele aqui porque eu quero ter ele na minha carteira então eu vou comprar ao vivo e com vocês deixar gravado para que vocês possam saber como que faz a compra dele também para caso vocês queiram investir nesse projeto que eu acredito que tem um ótimo potencial talvez não seja um prazo curto né não é coisa de um dois meses provavelmente mais tempo aí uns dois três até cinco anos mas o retorno vai ser muito consistente e eu vou mostrar para vocês outras coisas que ele, tá, que ele também já está incluído, principalmente na rede Binance, ele está sendo considerado um dos principais ativos de segurança da rede Binance. Tá? Só como spoiler, ele já movimentou mais de 250 milhões de dólares e está com esse impressinho. Então, te vejo até lá. Fui!